Bora rapaziada, tamo de Ferrari De Ferrari já Como? Aí papai Nossa mano Tá Tá rapaziada, vambora Chega lá no local que eu vou conseguir ver. Rapaziada, estamos chegando, filhote. É aqui, ó. Só de Ferrari, filhote. Ai! Vambora tropa, esquece, já deixa o likeão, filho, já deixa o likeão, compartilha, vambora embora, embora, continuação aqui, pô, entreguei bastante, tá ligado? Ainda tem 52, já fiz 40 a tá ligado? Vamos, vamos, vamos, vamos, aqui vamos, vamos, vamos, vamos, Aproveitar que eu tô com a Ferrari do DG, mano Que é rapidona, velho A Ferrari é rapidona, ele vai salvar muito Melhor que eu tô fazendo com a Cabroice ali, ligado? Nossa, Cabroice ia, ia Demorar até mais horas, filho. Vou fazer tudo Ixi. Ia demorar coisa, vamos dar exemplo Coloquei por meia horinha Dá meia horinha, mas é uma coisa, né 10 dar exemplo, você leva meia hora pra fazer, a se é foda Coisa... O bagulho bugando Tá, coisa que a Ferrari Eu faço meia hora, sem, né Com a minha moto ia fazer 50 minutos Mais ou menos, tá ligado É um exemplo Aí eu vou aproveitar e fazer Aí eu dou um salve nele Me ensina a lava o dinheiro Se tem muito muitas coisas, né Se não tiver, filho, eu acho já lá eu vou ficando aí, boa filhote, boa, boa. Esqueça, não vai, ter melhor para você aqui. Não, né? já sai vazado, filho. já sai vazado. Né? Já ah, não vou dar ele vai um É que ele né? é boa de que eu sei dela. É, a ferraria é gostosinha, né, velho Isso é. aqui é de pulseira tá é né? Cibala, nossa Cibala lança uma pulseira uma pulseira, Se Cibala uma pulseira, irmão é, vira Deixa aí no chat, pessoal Deixa no chat, não Deixa no chat, não Deixa aí no chat, não Deixa no chat, comentário, tá ligado? Chegou aqui, ó. Chegou o bagulho. Já era. Já dá a roda no carro. Já ativo o sinal. Poxa, outro aqui atrás, mano. Ah, que delícia. Isso eu até de reto. Eu gostei. Ah, um lado do outro. Aí a gente que gosta, porra. Ah, eita, porra. Vambora, vambora. Um biscoito. Mim, uhum. mano. aqui, tá ligado? Sobrou uma só e deu 87 mil 87 mil eu só vou ver se, se tem pra bater uma só se não tiver aqui, ah, já era, estourei Por 87 mil mano, bati o carro consegui bater a a Ferrari ah, nossa ó, se tiver, onde é? minha vida, é vida tá... abaixa, ah, abaixa, abaixa baixa. vai dar nada, vai dar nada Agora, ai, acho que vamos ver, só pra ter certeza mesmo, né? não dá pra entregar com um ah. É, realmente, não dá pra entregar com um vamos no hospital e depois já dá um salve no DG, filha, depois já dá um salve no DG e já era. Ah. aí já passa a grana pra ele, não sei, não sei, passa no hospital primeiramente. Vamos ver se eu já dou um salve. Deixa eu dar um salve. Opa! Oh, oh, oh, oh, oh. Esqueça! Rapaz, oh, oh, oh, oh. ah, fiz lá. Ai, você viu, eu tô até mancando, moleque. Pra conseguir bater a Ferrari. Nossa sim. Já foi setado já? Já, já, já. Fui sentado, fui sentado. Tá, Se não, não tá sentindo. De... Ma manda um. Manda um oi lá no meu, no meu zap lá, pra ver se tá certo. Cara. Manda um oi. Ah, é. menos Saber é uma sabe, palavra <risos> é muito forte É, saber é uma palavra muito forte Tá ligado <risos> Mas viu a lavagem Eu vou te dar ela beleza você lava pro cara E então, chegar é um dia pra você Deu 87 mil Caralho! Deu 87k. tá dando mais pra você do que prago, então. Deu 87, 330, Ele já sobrou um É, sou chifado, passo pela porta hoje. É, é, fazer o quê meu... Tratificante com ficante. Tratificante com ficante, ó o aí, ó. <risos> Não, <risos> Poco, <pô, risos> é só com você. Confia. Deixa eu ver se o celular... Pra quê? Pra quê? Nada, cinza. Pra quê? Cinza. Aqui. Ah, vai ah, tá lá e de... joga se ela tá na é. janela do Kitandata aqui. Meu celular tá sem pilha, pô. <risos> <risos> ah não, velho. Ela tava mexendo e de falar, caralho, Mida, meu celular tá 90%, parece que nem descarrega Deixa eu ver o celular então olhado, descarregou agora. aí. Agora, aí, você aí, acredita, iPhone é foda, é, é foda ter é bateria é. de iPhone. Pega aí 80 caixa 80 caixa aí Peguei, peguei, peguei Agora vai e coloca o 87 Agora, agora lava esses 87 minutos Certo Esquece a tropa Ai, cara, primeiro vai só dinheiro Vai certo, oh. 78 300 Agora isso é essa bomba Aí eu usou... Zo... Ah, agora sou o trazer que deposita que você já tá morrendo! Hã? Nossa, eu já não deposito aqui você morre. Não, senão eu... não Ai! O cara vai demorar dois anos no hospital. Olha esse carro aqui, mano. Ele é da e ele é muito bom. Quer comprar? Pera aí. Qual que é o que é isso? Ele você põe 83 mil, viu? Adivinha o valor que você When... you know tem aí. Rapaz. Mal peguei diz, eu fiquei pobre. O cara tá me ligando, peraí. Pode ir pra botar, eu te espero que tem uma porta Sim, sim, já separei já. Sim, mano. Pode ir pra. Tô no barão, pele. O cara vai vir lavar que você. Nossa o objetivo vai ser o quê? Ir lá? Deixa comprar eu... uma bandagem pra você eu... no gás. Pera, pera, pera, faz o seguinte. Deixa aí, ah. você lava o dinheiro então. Não, pô, você lava o dinheiro. Não, não deixa aí, você lava o dinheiro. Não, cara vai vir aqui, cara. Não Vai no gás ali para comprar a bandagem pra, pra você não morrer. É, a bandagem não vai coisa. Vai sim, bandagem vai te melhorar aqui. Vai? Vai. O que foi eu sim? Tá com pressa senão? Eu falei, fudeu, agora Meu que eu Deus. vou. Não, aí pá, tá ligado? Eu falei: não, não vou voltar nem fudendo, fi. Falei, não vou. Falei, boto... vambora. Puxa, falei, não volto nem fudendo, senão eles vão querer. Entra. Cadê a bandagem? Nosso horário. Cadê a bandagem? Nosso horário tá meio apertado. Bandagem, aberta. bandagem. Bandagem, please. Ah. Bora. Eu falei o quê Ferrari nem é minha. Dou com o dinheiro sujo. Não volto? Até, até se explicar pro policial. Você pegar a da Ferrari cara. de um amigo, você já apanhou demais. já nada. O que? Já tava indo sendo preso. Eu falei, Porra. Na primeira entrega. Já ia ser preso, os caras... Hum. Newton, Newton é o terror dos artistas. <risos> Se eu ficar falando assim, eu vou dar só de olho. Tá doido. E o que? Nossa, foi na correria, o cara achando que o cara ia ter chegado. Nada, o cara nem chegou ainda.